Olá, eu sou a Maria do Vlog Love Maria e hoje vou tirar fotos natalícias com vocês. Por isso vamos começar. A Canon G7X Mark II é muito conhecida entre youtubers, principalmente por ser uma câmera bastante leve, com imensa qualidade de som, de áudio, de imagem e a maior parte dos youtubers usa-na para fazer vlogs, mas eu hoje vou utilizá-la para tirar as minhas fotos de Natal. Para todas estas fotos eu vou utilizar a app da Canon, a Camera Connect, para utilizar como comando e também para me posicionar um bocadinho melhor na foto. A única forma de iluminação que eu tenho neste momento são as luzes de natal que estão a rodear o rimão e também tenho uma luz de corredor ligada, mas de resto está a escuridão total como vocês conseguem ver pela janela, já é de noite e as especificações que eu coloquei, okay, como vocês estão a ver, foi o ISO 125, ou seja, não precisei de sacrificar muito no ISO, coloquei no mínimo, coloquei diafragma 2.5 e a única coisa que eu tive de fazer foi ficar um bocadinho quieta, porque coloquei um tempo um bocadinho reduzido, Isso eu tive de ficar parada para a foto não ficar muito desfocada, mas como resultado final gostei bastante destas fotos, fiquei com a pele muito suave, muito querida, não sei, gostei muito do resultado destas fotos, mas digam-me vocês nos comentários. E eu queria testar mesmo, mesmo, mesmo fotos sem luz quase nenhuma, por isso que eu fiz foi colocar-me à frente da árvore de Natal, fingir que estava a tentar apanhar uma bola ou a tentar decorar a árvore. Eu coloquei o ISO 400, ou seja, já está quase a aparecer o grão, mas ainda está aceitável. Coloquei o diafragma em 1.8, que é o número mais baixo possível desta máquina, e a única coisa que eu tive de fazer foi ficar quieta, muito quieta, porque coloquei o tempo em 1 sobre 5 e como eu estava a fazer esta posição estranha em que estava segura só numa perna foi um bocadinho difícil manter esta posição mas acho que compensou tudo por esse resultado final, a foto ficou incrível e publiquei ontem no Instagram e vocês adoraram, por isso ainda bem Ok, já tiramos fotos com pouca luz pouquíssima luz, e agora eu queria testar com alguma luz natural, por isso no dia a seguir fui tirar algumas fotos, coloquei-me à frente da minha árvore de Natal. Como vocês estão a conseguir ver, coloquei um tempo mais elevado, porque como já há mais luz, o tempo não precisa de estar tão reduzido E adorei essas fotos, acho que ficaram bastante bonitas, e a qualidade da câmera é incrível. Se vocês forem youtubers, eu aconselho-vos imenso a ter esta câmera, porque para além de tirar fotos maravilhosas, também faz uma filmagem incrível. Por isso espero que vocês tenham gostado dessas fotos, destas experiências e vemos amanhã.